Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Claudete Nogueira, sou empresária do Home Teixo e eu vim aqui contar para vocês uma experiência fantástica que eu estou vivenciando atualmente. É, há cinco meses atrás, mais ou menos, eu decidi estar empreendendo em novos negócios. Foi onde eu obtive o conhecimento de um grande mercadólogo, Leandro Fonseca. Me apresentaram ele e eu fui até ele é Porque eu queria que ele montasse a minha e-commerce, o meu site oficial da minha empresa. que atualmente a minha empresa só faz venda no atacado. E eu sempre quis estar tá fazendo venda no varejo, mas pela internet foi onde eu procurei ele. E o Leandro Fonseca, né, profissional excelente que ele é, um grande mercadólogo, me apresentou uma ferramenta fantástica, qual está fazendo muita diferença atualmente para mim e para muitas outras pessoas é o projeto marketing do sucesso 5x5 escalável, o que esse projeto visa? Ele nos proporciona a aprender todas as ferramentas do marketing digital e a colocá-la em prática, enquanto você está aprendendo, você vai gerando múltiplas fontes de renda. Olha que bacana, gente, múltiplas fontes de renda. Meu, isso me chamou muita atenção, porque além de eu estar tá aprendendo como usar a internet, além de eu estar tá passando a conhecer e saber usar todas as ferramentas do marketing digital, é uma ferramenta fantástica, inovadora, qual eu estou encantada com isso porque a gente está aprendendo e obtendo renda ao mesmo tempo. Estou gerando capital para eu poder estar tá investindo futuramente na minha empresa. Então, isso é inovadora, é fantástico e vai ajudar muitas pessoas agora nessa crise atual que o mundo está vivenciando, né? Vem fazer parte desse time de sucesso. Vamos embora, vamos embora. 5x5 Escalável Marketing do Sucesso. Essa é a chave, essa ferramenta para você mudar de vida, para você gerar múltiplas fontes de renda.